Hello guys, what's up? My name is Cintia, I am 36 years old, and I live in Rio de Janeiro. At the moment, I have been working at the international airport as a bilingual attendant, and I'm here in order to talk to you about my bad experience with English. Então, pessoal, oito anos atrás eu entrei em um curso de inglês. Estudei por quatro anos, achei que meu inglês era top, que eu falava muito bem, escrevia, entendia, que era perfeito. Até eu arrumar um emprego. Eu comecei no aeroporto atendendo os clientes que chegavam na cidade, os turistas, e eu fiquei muito decepcionada. Eu não entendia uma palavra do que eles falavam, era tudo muito difícil para mim. E eu ficava, ai meu Deus, eu não entendo nada, o que, é que eu vou fazer, eu não, não tenho inglês, eu achei que tivesse, mas é tudo muito diferente e tal... E eu comecei a procurar um curso de inglês, só que eu não queria repetir, fazer um curso igual a esse que eu fiz, eu fiquei com muitas dúvidas, eu achava que todos os cursos do, que entravam na internet pra mim eram propaganda enganosa. Até que eu achei esse, esse da English Experience, e pra minha surpresa... Eu comecei, eu agora estou no módulo 13 E eu sou extremamente agradecida pelo curso, pelo Ronero Porque o curso, ele ensina muito rápido Hoje eu atendo os clientes no meu trabalho, só que eu não sinto medo quando o cliente chega para eu ter que atender. Eu senti esse medo só do cliente chegar até mim. Hoje eu não sinto medo porque eu entendo muito bem. O curso, ele é voltado para o Lissan e a análise contextual do Ronero é perfeita. Ele ensina ao mesmo tempo a gramática, ele ensina a escrita, a pronúncia... E principalmente o Lissa, que é tudo que eu precisava e eu estou muito feliz. Eu só tenho a agradecer ao Ranero e ao curso de inglês por isso. Eles estão de parabéns. É isso.